Oi pessoal, tudo bem? Josiane Amorim, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse aqui é um canal bem legal, é um canal onde eu falo sobre empreendedorismo, falo também um pouco sobre autoconhecimento, mas a minha maior função aqui é ajudar você a empreender, é ajudar você a tirar o seu negócio do papel, de dar ferramenta para que isso aconteça. Então, se você ainda não conhecia o meu canal, se inscreva, dê like nesse vídeo, porque você me ajuda bastante. Vai lá pro meu Instagram arroba josianeamorinhooficial tem bastante assunto legal lá e se você quer as planilhas que eu venho falando nos vídeos, me siga no Instagram e me chama no direct que daí eu mando para você, tá bom? Vamos para mais um vídeo com conteúdo maravilhoso. Nós já falamos de diversos assuntos mas hoje nós vamos falar sobre a persuasão. É muito mais fácil conquistar coisas vender coisas e se fazer entender por Pessoas, quando você ativa o seu poder de persuasão. Sim todo mundo tem, viu? basta saber como utilizar. E hoje é isso que nós vamos fazer. O meu objetivo com esse vídeo é te ajudar a melhorar a comunicação e o poder de convencimento tanto seu quanto da sua equipe a lidar com seus clientes. Eu vou te informar algo bem importante, todo mundo é naturalmente suscetível a ser persuadido, você sabia disso? Interessante né? Então, isso quer dizer que basta saber utilizar a linguagem e a a chance de persuadir alguém é muito grande. É exatamente isso. A utilização de técnicas de persuasão eficazes não só vão ajudar os seus vendedores a fechar negócios, como também permitir que eles tenham uma vantagem sobre os concorrentes no mercado. Mas não se engane, viu? Ser uma pessoa capaz de influenciar quem está ao seu redor não é tão simples quanto parece não, viu? Falamos demais e necessitamos sempre Entender primeiro as nossas opiniões, né? Em vez de escutar quem queremos impactar, o resultado é que nem sempre nós expressamos as nossas ideias com clareza, com eficiência e com equilíbrio. Existem pessoas que usam a persuasão de maneira aproveitadora, com finalidade antiética e, nesse caso, até conseguem sucesso a curto prazo. Mas nós sabemos que toda mentira ou verdade distorcida tem perna curta né? Então esse tipo de situação ele não tende a ter sucesso duradouro. Eu separei algumas técnicas para te ajudar a entender melhor sobre a persuasão e passar a dividir espaço na sua carreira com ela, tá? A fonte da persuasão em vendas é a empatia. É importante entender que a capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das armas mais importantes da persuasão. O cliente ele só vai se sentir à vontade se tiver Tiver empatia com o vendedor e com a forma como o vendedor transmite as suas ideias. Quando você se coloca no lugar do cliente e busca sentir o que ele sente, compreender como ele pensa, quais são as suas motivações, seus valores, você consegue ter influência positiva sobre esse cliente. A empatia ela precisa ser recíproca, se isso não acontece, dificilmente o cliente vai confiar em você. Você precisa conhecer muito bem o seu produto ou serviço, para que você possa apontar os benefícios e despertar o seu interesse o interesse no cliente. Usar a técnica da imaginação funciona muito. Você faz isso destacando os principais benefícios e fazer com que o cliente se imagine desfrutando desses benefícios. Garanto a você, hein? Ele vai imaginar. E no processo de persuasão em vendas, é importante tentar mostrar para o seu cliente como seria uma ótima ideia adquirir o produto e como fazer isso? Hum? Bom, alinhando os benefícios com objetivos e critérios estabelecidos pelo cliente. Isso você vai entendendo conforme for conversando com ele. E se você percebeu que o cliente não quer, não precisa e não se interessou pelo seu produto, seja honesto e não empurre a venda. Eu sei que muitos vendedores ganham comissionamento né? e dependem de vendas, mas acredite em mim. Se o cliente perceber que você está jogando limpo, Tá sendo sincero, ele vai te indicar para outros possíveis clientes Esse ciclo, ele é natural da confiança Ele não precisa, mas pode ter amigos que precisem Seja comprometido e coerente com tudo que você está falando Não eleve demais as características dos teus produtos só para vender Procure também ouvir o cliente Muitas vezes a gente tem a mania de querer falar demais, né? E ouvir pouco. E a escuta apreciativa ela é muito importante, porque é nela que você filtra informações importantíssimas sobre os desejos dos clientes. E quando você consegue ultrapassar essa barreira em que a maioria dos vendedores se encontra, que é a do sabe tudo, a sua vida começa a mudar. Você já ouviu falar no princípio da reciprocidade? Bom, ele é bem interessante, porque quando alguém Faz, faz algo pra gente A gente se sente obrigado A devolver o favor Isso acontece quando a empatia já se construiu E nesse caso Se você faz o cliente se sentir assim Ele com certeza vai retribuir Porque ele sente que já recebeu algo de valor E se sente em dívida com você Gente, isso acontece muito Quando a gente entra numa loja E a vendedora é tão incrível Mas ela é tão simpática Que você compra qualquer porcaria né, Na loja, só pra não sair de lá com as mãos abanando olha, eu tenho certeza que você já passou por uma situação assim eu já passei várias vezes ainda pra ser bem sincera em uma negociação, se você der algo como por exemplo um desconto um prazo maior, um brinde uma amostra, um treinamento sobre o produto, qualquer coisa qualquer coisa nesse sentido que faça o cliente se sentir não somente seguro, mas especial a negociação tende a ser um sucesso você percebe que em uma negociação ação eficaz nada mais é do que estratégias inteligentes de conhecimento e outra coisa muito importante e que poucas pessoas conhecem é a aprovação social as pessoas elas têm tendência a seguir os outros quando elas não têm informações suficientes para tomar uma decisão por conta própria e para utilizar essa técnica você menciona que outras pessoas estão usando e aprovando os produtos mas é necessário mostrar exemplos que podem ser por exemplo por exemplo depoimentos nas redes sociais avaliação dos produtos coisas desse tipo quando você consegue encantar o cliente ninguém te segura e você pode fazer isso utilizando bom humor contando histórias interessantes né para quebrar o gelo e deixar a negociação mais humana é muito importante que você saiba identificar o perfil de cada cliente pois tem pessoas que são digitais outras são sinestésicas auditivas e tem também as visuais então você precisa usar a linguagem certa para cada uma delas. Utilizar ga o gatilho mental da escassez é um forte aliado aí na persuasão. Essa técnica basicamente faz com que o cliente acredite que possa perder a chance de obter aquele produto ou aquela condição de compra diferenciada. Normalmente nós nos interessamos por aquilo que não podemos ter e o fato de correr o risco de perder dispara esse alarme no nosso inconsciente. A única a maneira de ganhar uma discussão é não discutir, <risos> que não quer dizer desistir da negociação, quer dizer não adotar uma postura de confronto ao defender o seu ponto de vista. Nunca, jamais se mostre contrariado caso o cliente rebata suas ideias. Falando ainda sobre a escuta apreciativa, ouça em primeiro lugar e vá direcionando as suas falas sempre para os pontos em que vocês dois concordam e use frases do tipo é Exatamente isso, você tem razão, eu pensei a mesma coisa e por aí vai, tá? O objetivo não é discutir, mas trocar ideias. Quando você entende isso e usa esse formato, de linguagem, normalmente o cliente não se sente invadido, pois a, na maioria das vezes o cliente pensa lá vem esse vendedor querendo tirar o meu dinheiro, porque é isso que eles pensam, no geral é assim que as pessoas pensam <risos> Elas precisam do produto, mas não querem pagar por ele. Outra dica muito importante é que você não deve desrespeitar a opinião do cliente, mesmo que você não concorde. Nunca fale que ele está enganado. Troque a frase por outra, do tipo, não sabia que era assim. Eu vou pesquisar melhor sobre isso. É horrível quando alguém nos aponta algum erro, né? A gente ferve por dentro. E, e se isso acontecer, acabou tudo, viu? Acabou empatia, acabou escuta, e aí já era. Se você se se enganou com alguma informação que você está passando para o cliente, reconheça o erro rapidamente, pois tem cliente que estuda sobre o teu produto antes da sua visita. Acredite, viu? Existem clientes de todos os tipos, e os que tentam te pregar algumas pegadinhas é o que mais tem por aí. Tome cuidado com isso, seja honesto e diga que é tanta informação sobre o teu produto que às vezes passa despercebido. Lembre-se que a primeira impressão é a que fica, Comece sempre uma negociação de maneira amistosa e agradável, nunca começar uma conversa se impondo ou sendo arrogante sorria cumprimente as pessoas faça pequenos elogios mas seja sincero mostre que você está ali para somar em algo e não somente pegar o dinheiro do cliente tá e outra coisa muito importante que poucas pessoas dão atenção é que se você vai negociar com um casal e você é homem direcione o seu olhar sempre para o homem e não para a mulher muitos casais trabalham juntos e rola bastante ciúme, viu? O mesmo vale para vocês meninas, jamais jogue charme se você estiver negociando com casais. E procure direcionar a sua atenção sempre para a mulher, tá bom? Fica essa dica aí para vocês. É interessante você conduzir a negociação fazendo perguntas nas quais o cliente diga sim. Isso vai facilitar o fechamento, viu? Parece bobagem, mas vai facilitar. Você pode fazer isso lançando perguntas do tipo: Você concorda? Devido a tal coisa, o meu produto se encaixa perfeitamente no que você precisa. Espere que o cliente fale, não interrompa. Deixa ele terminar o raciocínio. Ninguém gosta de ser interrompido, nem mesmo os amigos, quem tirar os clientes, né? <risos> E uma sacada muito inteligente é você permitir que o cliente tome posse da sua ideia, como se fosse dele. Tem pessoas que são assim, que tomam para si as ideias, né? E se você ficar brigando por elas, você vai sair com uma mão na frente e a outra atrás. Mostre interesse pelas ideias do cliente, mesmo que sejam contrárias às suas. Isso mostra empatia, mostra que você se coloca no lugar da pessoa. Quando você já esgotou todas as suas cartadas na negociação, Negociação, e ainda assim o cliente se mostra rígido lance um desafio peça para o seu cliente te mostrar como ele faz sem o seu produto como ele consegue e depois que ele terminar mostre a ele o que ele poderia fazer a mais utilizando o seu produto como ele poderia atingir mais clientes depois de adquirir o seu produto faça contas junto com ele mostre que ele vai se destacar dos concorrentes usando o seu produto é aconselhável também usar a técnica da apresentação apreciação. As pessoas elas tendem a apreciar positivamente os seus semelhantes. As pessoas com quem se identificam. E uma das técnicas de negociação mais usadas nesse sentido é o espelhamento. Quando se imitam os gestos e até o ritmo da respiração da pessoa a quem, né, você quer persuadir. Conhecido também como rapport, né, para quem já ouviu esse nome. Porque quando você imita o gesto do outro, o outro se sente mais à vontade. Mas é é preciso cuidado para que o cliente não ache que você está fazendo algum tipo de chacota, tá? Tem que ser muito suave. Outra técnica bem importante é a regra da autoridade. Usando isso, você faz com que os seus argumentos ganhem autoridade e sejam respeitados, já que você utiliza nomes de grandes empresas que já utilizaram seus produtos. Isso faz com que o possível cliente que está ali na sua frente veja a sua empresa como autoridade no ramo. Já que ela está presente no mercado com uma carteira de clientes tão importantes. Muitas pessoas, elas acham super complicado a arte de vender, mas não é. Basta que você estude sobre o seu produto, porque é imprescindível que você domine tudo sobre ele. Assim, dificilmente você vai, você vai ser pego de calça curta, né? É importante você se manter sempre atualizado aos cursos de vendas. Não é porque você já é uma vendedora há mil anos que você acha que sabe tudo. Eu garanto que boa Parte das informações que eu passei aqui nesse vídeo sobre persuasão você desconhecia e eu não falo isso porque você não teve a oportunidade de se aprofundar, não viu? Eu falo porque são técnicas que são velhas, porém destrinchadas há pouco tempo, poucas pessoas tinham acesso a elas. A parte boa é que agora muita gente tem, inclusive você que tá aí nesse momento, né? Que alegria, hein? <risos> Gente, é bastante informação para estudar e começar a colocar em prática. E como a palavra rapport é nova no mercado, eu trouxe algumas técnicas para vocês entenderem melhor como utilizar da melhor forma, tá? Eu preparei uma listinha com seis dicas para você aprender e repassar para sua equipe de vendas. Um, seja amigável, tá? As pessoas elas costumam corresponder. Gente, esses estalos aqui é do meu joelho, tá? Que volte meio de e dou uma estalada que aparece no vídeo, é o meu joelho. Ah, seja amigável, as pessoas elas costumam corresponder a nossa postura, né? E como diz o ditado, gentileza gera gentileza, então pratique isso e você vai ver a diferença, a reciprocidade, tá? 2. Demonstre interesse, o rapport criado entre pessoas que compartilham interesses em comum é muito grande. Pessoas que gostam de falar, se identificam com pessoas que enxergam valor naquilo que é dito. Então, se o cliente é tagarela, escute e Escute e escute. Não seja você outro tagarela, tá? 3. Ressalte aspectos em comum. Quanto mais coisas você identificar comuns entre vocês dois, mais rapor vai estar tá fazendo e mais atenção o cliente vai te dar. Quatro, faça elogios sinceros. Todo mundo gosta de ouvir coisas positivas, especialmente quando são fruto do reconhecimento né, do seu esforço. Então, elogie a empresa, a sala, o site, a maneira como a pessoa cuida de tudo. 5. equilibre o tempo da reunião. É muito comum que alguns vendedores, tanto para mais, quanto para menos, na questão de tempo, ou se preocupam demais em terminar a reunião no prazo estabelecido ou se deixam levar pela uma boa conversa e estendem demais o tempo por mais que pareça agradável para o cliente você está tomando o seu tempo e no final das contas isso vai contar negativamente para você tá eu acho que faltou um eu não coloquei aqui eu não me lembro direito qual é tá eu espero que você tenha gostado do vídeo aproveite cada dica aqui tá elas foram pensadas para te ajudar a melhorar cada vez mais nas suas negociações aí tá bom não esqueça de se inscrever no canal dê um like nesse vídeo porque é muito importante gente eu só consigo continuar esse trabalho aqui para vocês Se eu tiver inscrições, se eu tiver like E se você quiser algum assunto diferente, deixa aqui nos comentários Se você quer as planilhas que eu venho falando aqui nos vídeos Vai lá no meu Instagram, arroba Josiane amorim Oficial Me chama no direct, que aí eu mando para você Além do conteúdo que eu tenho lá, que é bem legal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!